Eu a amei. Agora jaz no passado o meu sentimento. Agora foi para a lembrança um sorriso marcante, radiante de confiança que acabou. Guardo deste tempo de ilusão, uma emoção virtual, de instantes e desejos verdadeiros, transformados em pó, como sal. Só fica a lembrança do que nem conheci, do que não ganhei, então nem perdi. Só levo agora na minha mão, o meu coração de poeta. Buscando uma nova ilusão, uma paixão mais forte, mais forte que a tentação do verão, que me traga uma nova inspiração. Continuo na calçada, de uma rua da vida, sentado na esquina, sonhando como será meu novo amor.